hum hum <laughs> e hum hum hum E aí, e Hm? What? E? Uh? What? E? ei, ei, ei, ei, Eu ei, ei, Me gravando que foi? Uma gata não pode dormir mais em paz, não? Oxi Aff, eu tava no meu sono De beleza, sabia? Ai, ai, viu? Ai, Dona Maria Dos pau de cada dia Me liberta dessa boca E eu vou podre Jesus, tem misericórdia de mim Aleluia, Senhor Toma! Toma! Toma! Toma! Vou lhe dar o troco! Vou lhe mostrar uma brincadeira que eu mesmo inventei. Você tem que deixar o cotonete na ponta do seu nariz. Olha como eu sou experiente! Continua, vai Continua, que delícia Por que, que você parou? Continua, tava tão gostoso Continua, continua <risos> Continua, por favor Oh, vida boa, viu? Ai, ai oh! Calma, calma, calma Foi só uma brincadeirinha Que brincadeirinha que nada Isso não se faz Que foi que você tá me olhando? Por que que você tá me olhando?